Fala aí, rapaziada. Suave? Que eu o Sertheba, né? Hoje eu vim aqui pra trazer um vídeo pra vocês de setup. Que ó a votação. Vou esperar focar. Deu 57%, né, mano? A galera gostou. que, Tem que eu trazer esse. Então, vamos lá, né? Começar aqui pro microfone, que é esse daqui, ó. Que eu comprei faz pouco tempo. Mano, é um microfone muito bom. Da é, Onyx Gamer. Que microfone semente, galera. Na moral, muito bom mesmo. Pra gravar, fazer os treinos de boa. Live, essas coisas. Eu tenho esse PC aqui, a Cell, que é em Core 5, 4 GB de memória, 1 TB de HD. Comprei em 2018. Ainda me serve. Me cai bem. Né, mano? Configurações todas dele eu não vou saber. Então, pesquisei aí. É um acel aí pra vocês verem. Ó. Daí eu tenho isso aqui que é para refrigerar ele. Vou tirar aqui pra vocês verem. Isso aqui, ó. Paguei, acho que foi 40 reais, não sei, 50. Tem esse trecado aqui que ele é bem simplesinho, semi-mecânico. Só tem essas luzinhas de verde que não serve nem pra nada. Ele é branco aqui embaixo, aqui ó. Tenho essa mesa aqui, essa mesa é uma mesa bem simples Coloquei essa fitinha pra dar um negócio diferente nela, né? Pra tirar aqui o trem que tava feio Foi uma mesa que tava no quintal, acabei pegando porque eu não tinha mesa Eu tinha que ficar na, na cozinha, é meio chato, né? Ficar na cozinha jogando daí tá, tem esse mouse aqui, mano, que é da Multilaser Mouse muito bom, mano O melhor mouse que eu já comprei foi ele Tem dois anos que eu tenho ele, nunca deu nenhum problema Nem de interferência, nada Pra vocês verem, é bom mesmo Laser e tal Tem esse LED aqui do lado Daí também tem esses botãozinhos aqui, galera, que é para voltar, mano. Pera aí, pedi, Deixa eu ligar o flash que daí pega. Tem esses dois botãozinhos aqui, ó. Esse aqui e esse. Esse aqui é para voltar, é. Ir para página, que volta. Muito bom mesmo, ó. Ele É bem vizinho, mano. Excelente. Tem esse mousepad aqui também, que já veio junto. Daí eu fui ah, atrás, eu não tinha mesmo. E eu vou mostrar para vocês agora a cadeira. A cadeira que eu tenho, galera. É essa daqui, ó. Me perdoa porque eu tô em processo de reformar o quarto, né? Daí vai estar essa parede meio manchada Que eu passei uma tinta aqui, removedor de tinta Daí vai estar desse jeito aí Mas essa cadeira aqui eu vou ter de reformar ela Porque muito tempo, né? três anos que eu tenho essa cadeira Na época que eu comprei ela, essa cadeira de escritório Custava 600 pilas, agora eu não sei se Quantos que custa, mas eu aposto que custa mais Porque essa cadeira é cara demais E é isso né mano, basicamente é esse meu setup Espero que vocês tenham gostado, se você curtiu Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Tamo junto, até o próximo vídeo Muito obrigado por quem tá inscrito aí no canal e tá ajudando Seja membro pra mim poder estar tá evoluindo Esse setup aqui, pra uma mesa pra Arrumar as coisas, muito obrigado mesmo E é isso, até o próximo vídeo